Disco voador cai no Morro do Chapéu na Bahia. Jovem vai à floresta firmar um pacto com uma entidade enviada do inferno. Caça-fantasma luta com o terrível Poltergeist. Adolescentes têm a casa invadida por um ser misterioso e muito perigoso enquanto os pais não estavam em casa. Lobisomem ataca e devora um jovem em uma floresta brasileira.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 Na floresta assombrada na Indonésia, um jovem foi firmar um pacto com o diabo. Por meio de um ritual de invocação, uma entidade foi enviada do inferno. A zumbi se manifestou muito perto dele neste momento ele tenta fazer contato com a criatura Oh, O. O. O. O. O. O. O. O. O. O fantasma Tiago Furacão se dirigiu a uma casa onde morou um maníaco canibal. No local, ele preparou um ritual para tentar fazer contato com o espírito do maníaco que estaria assombrando a casa. Foi quando a situação começou a perder o controle. Parece que, essas cri que essa criança se comunica comigo. Parece que está querendo me expulsar da casa, cara. Poderiam se comunicar comigo? Como que é o seu nome? Comunique comigo. Thank you. O adolescente acordou em plena madrugada com um forte barulho e uma estranha queda de energia. Seus pais não estavam em casa. Uma reunião, ou seja, tá a Lohane está sozinha, com a casa toda escura. Já que a gente está sozinha, fui lá na Lohane, que ela estava tá, tá sozinha lá. Ai meu Deus! Por quê? Que susto, cara! Não, não fui eu. O barulho foi lá, de, foi lá de baixo, mãe. De panela, de porta. Sim, a gente tá sozinho aqui. Em um cômodo da casa, encontraram tudo fora do lugar em um objeto misterioso. Ele não tá aberto, ele tá fora do lugar. Que isso, gente? Tá fora do lugar. E ainda tem essa almofada aqui em formato de triângulo. Ou você sabe que negócio de triângulo deve ser coisa de maçonaria, você sabe, né? Uhum. Que é coisa, tipo assim, não é de Deus. Você sabe disso, né? É, tá arrependido no não nome de Jesus. Você sabe disso, não sabe? Sim. que Será que... Será que alguém entrou aqui, Vião? Não foi você, não? Não. A varanda. Nossos pais nunca deixam isso aqui aberto. Primeiro, porque entra acho bicho. Que... Exatamente. E segundo, eles nem estão em casa. E eles só, não faltou luz aqui. Eu acho que nem faltou luz. Acho que alguém desligou. Isso sim. Eu, só pra dar uma olhada pra ver se tá tudo certo. É melhor fechar, né? Melhor fechar. Não, pulou ali, é o que eu tô falando. Os é? muros. No close dos pais, uma mensagem misteriosa foi encontrada no espelho. Uma figura assustadora com a cabeça invertida. Isso é um mau sinal. OBS é... Obi... OBS é... obse, obis, é... OBS com a cabeça... Com a cabeça invertida. É? Trocada de lugar. Mas que eles um triângulo. estranho. Sai, a gente isso tem é que nada falar nada. com os nossos pais, é eles, é não, não, tinha nada. Elas foram elas em busca de mais respostas sobre o que estava acontecendo na casa. Tentaram ligar para pedir ajuda, mas não foi possível. Em um outro banheiro, mais uma pista foi encontrada. Quer que tá ligando? É, é Calma, é, é culpa da palavra. Como Não assim? É. Qual era a palavra de cima? É. Obse, o, obsessor. Obsessor. Obse, obsessor. O que é? Sim, é um espírito obsessor. Elas precisam abandonar a casa imediatamente. É um espírito que ai, se ocupa... Ai meu Deus. É um espírito que, que se ocupa temporariamente de causar transtornos e prejudicar a vida das pessoas. Será que tem tem imagem, Rian? Vê, Loine. Imagem, deixa eu ver. <risos> deixa eu ver se tu Rian, o que, que é isso? Estava vendo uma imagem. Já sei, eu vou, eu vou pesquisar assim. É cabeça invertida, né? É, isso é cabeça... <risos> cabeça invertida. O que é isso? Rian. Como é que ele tá aí? O que que a gente tá fazendo aqui dentro, Rian? Loine! Eu tô vendo. Loine, a porta tá fechada. Ele deve estar aqui dentro! PARA! Não! Para, para! Para! Para! Coloca sai daqui! Calma, vou pegar esse lado! Rápido, Ria! Qualquer um! Vai, vai! Corre! Bom, eles de fato conseguiram deixar o local antes que fosse tarde, pois preferiram não pagar para ver. Continua no próximo episódio. Após uma investigação paranormal na casa de uma família, caças fantasmas levaram consigo um boneco que eles sentiram ser o responsável por manifestações sombrias no local. O boneco do mal foi colocado na mesa para fins de avaliação. Foi quando algo muito estranho aconteceu. estava nele e afetou aquele jovem que não estava com o espírito preparado para lidar com algo tão perigoso <tos> Em seguida, eles atearam fogo no boneco. Aqui temos um caso muito bizarro de uma mulher que nasceu com apenas dois dedos em uma das mãos. Uma deficiência que afeta 1 um a cada 100 milhões de pessoas no mundo. Segundo a mesma, consegue viver bem nessa condição e diz que não se incomoda nem um pouco com isso. Esse é um dos vídeos mais misteriosos registrados neste ano, uma criatura semelhante a uma sereia foi captada em uma praia chilena. Será que há uma civilização de humanoides metade homem metade peixe escondida no fundo dos mares? Veja bem, por debaixo das ondas está o desfiladeiro de Nazaré. Um desfiladeiro submarino que tem uma profundidade de 4.900 metros. Geralmente, quando uma onda se aproxima da costa, ela diminui de tamanho na medida em que o oceano fica mais raso. Mas em Nazaré, o cânion faz com que a água fique incrivelmente profundo ao se aproximar da costa, fazendo com que a onda se eleve às alturas. É por isso que recordes mundiais são batidos no local. Um surfista contou que quando levou um caixote, sentiu como se toneladas de tijolos estivessem caindo em suas costas. E você, teria coragem de encarar por um milhão de dólares? Aqui temos imagens inéditas de um lobisomem filmado bem de perto. Os meninos parecem querer capturá-lo. Eles tentaram alimentar a criatura com ração, mas parece que ela não curtiu muito. Nossa, ele vim... Os robôs são uma tecnologia multiproposta que estão impactando nossa sociedade desde a linha de produção até a defesa e uso militar, para serem utilizados contra a Rússia muito em breve. Segundo pesquisas, o robô mais avançado tem um nível de eficiência em combate 300 vezes mais elevado do que o melhor soldado norte-americano e funcionam com um sistema de captação de movimento de disparo automático, semelhante ao que vimos no Batatinha Frita, 1, 2, 3, em round 6. Com isso seria possível reduzir um exército de 300 mil homens a cinzas em apenas 24 horas. Sim, o apocalipse está logo ali. sociais por esses dias. Aqui temos a captura de um suposto disco voador de origem extraterrestre que teria caído na tarde do dia 5 no Morro do Chapéu na Bahia. Segundo informações, ninguém viu o momento da queda, mas ocorreram quatro quedas de energia na região, o que fez muitos acreditarem ter algum tipo de relação com o objeto. Um caminhão da prefeitura teria removido a nave para uma base militar. Não há informações de feridos e nem só Sobre o que aconteceu com os tripulantes, mas em breve retornaremos com mais informações. de vocês aí pode ter tudo, agora isso não. Caiu um disco aqui, a NASA vem recolher. Viu? Eu quero é prova, mostra aí a cidade de vocês. Tem? Não tem, não tem.